Eu gosto de ser um cipreste. Muitas vezes eu me vejo diante do vento, podendo utilizá-lo para desalar aquele perfume que muitas pessoas gostam, que é o perfume do cipreste. É um bem que eu faço aos homens, é um bem que eu faço a tudo que está à minha volta. Quando chove, me torno viçoso, Alegre e feliz. E exalo os odores melhores que a natureza pode exalar. Mas quando faz sol, eu crio reflexos, crio sombras. E embelezo com a minha paisagem tudo aquilo que pode ser visto. Pelos outros e que está apenas sendo mostrado por mim. Eu gosto de ser um cipreste. Eu gosto muito de ser um cipreste.